Fala Guerreiros, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo, galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais exploração, mais uma lenda nova que foi nos passado. que local hein Thaís, sinistro isso é né Thiago, longe longe. pra caramba hein pessoal, Thiago, você imagina isso daqui de noite cara, cara, muito sinistro, no meio dessas árvores, e galera, a, a gente está aqui no local já, o carro está parado aqui na frente, nós estamos aqui no local, a casa está ali, só que o local aqui é completamente assombrado, né, Thaís, é. pelo que foi nos falado. Essa casa aqui, pessoal, fica na frente de uma rodovia. Mostra ali, Thaís, ó, tem uma rodovia que passa bem aqui. E muita gente passa de madrugada aqui, ó, e diz que vê um homem, né, Thaís, aqui, uh -huh. né? Diz que, Algo... que eles vê na porteira, né? Eles vê na porteira, cara. Ah, o que aconteceu aqui, pessoal, a história do local, que foi nos falado, né? É que um homem, ele, o dono daqui, o que morava aqui, o homem... Ele pegou e se enforcou, Diz que ele se enforcou em alguma árvore, não sabemos ainda onde, né Thaís, uhum. Diz que se enforcou E a filha dele de 12 anos que encontrou ele enforcado, cara E a menina, a mãe pegou e não quiseram mais morar aqui no local, a menina ficou traumatizada com a cena que viu o pai enforcado E o espírito dele, o pessoal fala que assombra o local aqui, e que vê ele aqui nessa porteira aqui, né Thaís é. Aqui é uma chácara, pessoal? que eles tinham comprado há pouco tempo, era o sonho dele né Thiago, é de sair dele. da cidade e morar no sítio mas não sabemos o que que aconteceu aí para ele Nem. levar a se matar A família não entende o porquê que ele fez isso Eu acredito que possa ser uma depressão Thaís, que ele estava, é. talvez não conversava com a, com a uhum. mulher né mas hoje a gente vai explorar aqui, pessoal. Deixa muito like, se inscreve no canal. Vamos olhar tudo aqui, ó. Vamos olhar as árvores. Tá? Isso, pra poder ver se a gente sabe, descobre onde que foi. Aham. Uhum. Pra gente voltar à noite também. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais exploração. Aqui era já a entrada, né, Thiago? A gente é, deixou o carro aqui, pessoal. E aqui tem bastante árvores de fruta. Então, talvez é, pode ser nessa árvore aqui. Ali, então. Né? Eu vi que tem um negócio ali, ó. Não mas sei que se que é uma. mas por que essa árvore tá cortada? É, então, vai saber se não era é essa daí. Então. Ó, parece que era uma churrasqueira ali, ó. Ai, que delícia, Tiago. Uma churrasqueira debaixo desses pés de fruta, hein? Uma sombrona dessa. Parece, uma luz ali, né? Parece mesmo. Olha. É, ele fazia churrasco aqui, ó, nas árvores, ó. Que delícia, hein, Tiago? Olha, fresquinho aqui, né? Uh -huh. Tô já... Tô um aqui, tá prestando o nosso aqui, É, lanterna de carro, lanterna né? De carro. Ali tem umas telhas Empilhadas Imagina a cena, filha de 12 anos Ver o pai enforcado, cara Imagina, fica traumatizado o resto da vida, ah, né? o resto da vida, gente E ali é a casa, pessoal O local aqui é grande, né? Aham uhum. Oh, parece, Thiago, que era uma chácara pequena Eles tinham comércio na cidade, né? E eles, cidade. ele não queria mais morar na cidade Então eu acredito Que ele deveria ter comprado só essa parte que a gente tá Essa parte de plantação Eu acredito que já não era mais dele verdade. Eu acho que era só uma chácara meio que lazer É, um, é um pau Ah, é verdade, acho que a câmera não pega tenta, tenta mais ficar. Ficar assim. Não é pica-pau não, é outro pássaro Pessoal, não sei se dá pra mim ah, que pássaro Todorinha será que é? Não era pica-pau não Não é? Não, acho que é outro pássaro Olha as mangonas Algumas coisas naquelas árvores ali também ó. Uh -uh. Vamos ver a casa aqui Depois nós vamos ver ali Vamos Aqui é uma área Em volta da casa, um tanque Nossa. Licença Licença nossa, era grande, hein, cara? Era é. grande. Hum. O que você hum. que oh. O que vai fazer isso? é isso? Ó. Pode é isso, fruta. Fruta? Hum. Hum. Tiago, eu acho que as paredes eram de madeira aqui era dentro. De, é, tinha as divisórias ah. aqui. Né? Tá vendo, Aí. pessoal, tem a marca de divisória aqui, ó. Ó, a marca de divisória. No chão também tem, ó. Eu eles, acho, ó, Provavelmente era um quarto ali, outro quarto ali, aqui é a sala e aqui é a cozinha. Com certeza, ó, pessoal, ó. Ali é a cozinha porque a gente já olhou aquilo ali, aqui, ó. Que é, provavelmente é. deve ser a pia. É. Ali deveria ser um quarto, aqui outro quarto, e aqui onde a gente tá a sala. É que ó, não dá pra, pra ver pela câmera. Mas é eu acho que tinha a. Aqui, ó. Aqui, onde era uma divisória, Thiago, ó. Ah. De, ó ali ó na parede, tá vendo? Ah, sim. Que aqui, pessoal, ó. E uma divisória, ó, tá vendo? Fechando. E daí, se você reparar... Tem negócio aqui. grande aqui. Olha aqui, ó, tá vendo essa divisória? É. Ó, se você reparar, olha o altura que é. É baixo, velho? Uhum. Não era tão alto, né? Não era, não. E aqui vem seu banheiro. Ah, banheiro, não Nossa, é isso, Bárbara, sanitário? Nossa, de canto, né? E eu não tenho nem coragem de pisar aí, ó. Opa! Daí tá cheio de aranha, Onde que lavava banho? Ali era o... Ah, mãe. Não, acho que daqui, esse daqui era daqui, né? É. E onde que eu banho? Ó. Ali era o chuveiro. Ali, ó. Aqui, né? É. Grande banheiro até, né? Grande. E aqui era uma... Uma varanda. Uma varanda? Uma lavanderia, né? Nossa, é uma ariona, hein? O que, que é isso aí? uma mesa? Uma mesa. Ai, que legal, olha tem que a roupa no varal enfarpado. Arame farpado. Arame enfarpado. Era o que que levou? Varal enfarpado. Olha <risos> <risos> o tanque. Nem esfregar a roupa aqui, Tiago. Como legal. que você esfregaria a roupa nesse tanque, vai. Ah. Dá um belo lavador de roupa. Ó, tinha a torneira aqui, ó. acho que aqui tinha uma pia. Verdade, hein? Vamos olhar aí para fora? Se o chinelo arrebentar, tem a correia aqui, ó. É porque eu já perdi os últimos, as últimas gravações. Nossa, eu perdi bastante sapato. Perdi um tênis, depois eu perdi a bota, falando que você tem que comprar uma bota para mim, Thiago. Porque vindo nessas lendas aqui, assim, ó. Não tem hora nem de pisar aí, ó. Se tiver uma cobra. Cara, eu queria saber qual árvore é, cara. Pelo menos se então. eu vejo alguma coisa assim que dá para identificar, sabe? Aham. Uhum. Aí era a caixa d'água, né? Nossa, mas desse tamanhozinho é a caixa d'água? Então. E aí? Estranho, hein? Então. Por que Gente, você... olha o tamanho da caixa d'água. Pequenininha, né? Muito. Será que tem água aqui, ó? Abre esse tranneiro aqui. Tem. Tem? Tem. Olha lá. Olha. Tem água, pessoal. Bebe? Ah, você Ó uma mesinha. Parece ter mais coisas pra lá, pessoal ó. Parece que eles desmataram, ó. Hã? Parece que eles desmataram. Vai saber se não foi ali, ó. Então. Aqui tem uma, outra caixa d'água. Uma coisa que eu achei estranha aquela árvore lá na frente cortada. Tá? Uh -uh. Por que só ela cortada? Então, pode ter algumas coisas aqui. ó. O que é isso? Peça de carro? Então, sei lá, o que é isso, Estranho, Estranho. Aqui, ó, pelo jeito que tinha bastante árvore, ó, cortaram e queimaram, ó. Será que era pra ver se tirava ele daqui? Cara, sabe o que eu tô pensando fazer aqui? Olha que estranho, Tiago, queimaram em volta queimaram. dessa árvore, ó. Queimaram, né? Que estranho, velho, olha isso, gente. Ó, fizeram um e um, um, um, um, queimaram em volta dessa árvore aí, Tiago. É tô pensando a gente vir aqui de noite. O pessoal fala que passa e vê, né? Uhum. Vai passar um dia de noite. Devagarzinho, sim. E depois vim aqui para ver se vê também. O pessoal vê, eu também quero ver, né? Lógico. Nossa intenção é ir para ver. Se o pessoal ver, a gente também tem que ver e mostrar para vocês, galera. Ó, a casinha, ó. É uma casa grande, né, Thiago? Se for sim. ver, os cômodos eram é bem grande. É que eu acho, não sei se foi eles ou roubaram, né? Essa repartição de madeira não, por não, dentro. Talvez roubaram, né? Então. E, cara, você imagina que era o sonho dele morar numa chacrinha, né? Então, o sonho dele. Será que... Por tem outra que caixa d'água ali, ó. Por que tem tanta caixa d'água aqui? Não sei, cara. Tá vendo? Vamos ali Sim. ver. Sim. Olha o pé de jaca. Ah, tá carregado, Thiago. É. Por que, que será que ele fez isso, hein, cara? Então, depressão, né, Thiago? Por isso que a gente fala bastante, pessoal... Se você estiver alguma coisa, passando por momentos difíceis, converse com algum familiar, procura ajuda, porque é complicado. E a vida é tão bonita, né, Tiago? Mas quem tá com depressão não vê a vida de forma bonita. É pessoal, eu... tem, tem, que, tem que procurar, cara. Procurar ajuda, porque é uma coisa aí que pode se acabar ape... acontecendo isso. Se apegar em Deus e ocupar a cabeça, ocupar pessoal. A cabeça. Se você vê que você tá sem ânimo. Um conselho, um conselho que a gente dá: se você tá sem ânimo, é, não vê a vida bonita, só vê a vida com problemas, tá desanimado, não quer sair, não quer fazer nada, ocupa a cabeça, procura uma pessoa. Se não tem, ah, não tenho família pra conversar, procura ajuda do psicólogo, procura conversar com alguém. Sim. Porque a vida é linda, mas quem tem a depressão não, não vê a, a, a vida dessa forma, né, Tiago? É. E sempre ter fé em Deus, pessoal. E. Por que, que a gente tá falando isso? Porque a gente recebe muitas mensagens falando, né, Thiago? Sobre a depressão, Sim. que não tá feliz, que já pensou em se matar. E a gente tenta, da melhor forma possível, incentivar vocês a viver. Porque a vida é maravilhosa, pessoal. E a pessoa, querendo ou não, acaba tirando a vida, pessoal. Talvez ela possa ficar no local vagando, né? É. Então... Tenha procura a frente, ajuda, Deus. manda mensagem pra gente que a gente vai, Tati, também, conversando com vocês, te dando incentivo, porque a gente tem que viver, é isso que aí. a vida é maravilhosa. A vida já é curta, né, é Thiago? Já mais. é curta demais, Até porque tá a gente viver. tá com 35? 35, não. Tô com 28, ele colocou, ele comprou o bolo de 29, pessoal, mas é mentira, eu tô com 28. <risos> é. E ele não colocou no final, eu falei, Thiago, eu tô fazendo 28, não 29, e ele não colocou no final do vídeo. Tá todos vocês achando que eu tenho 29 anos. Mas não é. Mas, pessoal, o conselho é esse. Viva. Porque a vida já é curta demais. Olha então... aqui, galera. Que coisa mais linda, ó. Isso aí. Eu acho que é isso aí. Aqui não tem muito o que mostrar. Tentei olhar as árvores, mas não consegui ver nada, assim, sabe? Um índice de... foi essa árvore aqui. Eu achei muito estranho aquela árvore na frente cortada, cortada. que tá queimada. Mas aqui tá muito estranho. Aqui aquela parte lá que queimaram queimada. em volta daquela árvore lá. Pessoal, a gente vai estar passando aqui de noite, de madrugada. Vamos ver se a gente consegue ver também. Claro. E mostrar para vocês, galera. Se o povo ver, a gente também quer ver e também quer mostrar para vocês. Né, Thaís? É, se aham. o povo ver, por que, que a gente não vai ver? Não é? é? claro. Vamos lá, Thaís. Bora lá, então, Thaís? Vambora. Galera, deixa muito like no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. Compartilha o vídeo aí com os amigos, pai e mãe. Ajuda o canal a crescer cada vez mais. E se você tiver alguma lenda no Paraná, manda lá no meu Instagram, no Instagram da Thaís, ou se você tiver alguma lenda aí em Santa Catarina, aí pra região de Joinville, né Thaís? Isso aí, já vamos avisar o pessoal, final do ano estamos em Joinville. É isso aí, pessoal. Quem quiser conhecer a gente, a gente vai estar, não vamos falar ainda, mas segue no Instagram que vocês vão ficar sabendo de tudo aonde a gente vai estar pra é aí, conhecer pessoal. a gente. No final de ano a gente vai estar em Santa Catarina, ó. Se tiver lenda, manda pra mim lá no meu Instagram. E é isso aí, tamo junto, é nóis, falou, fui!